Eu sei disso, tropa. Vocês sabem disso. Todo mundo sabe disso. Só que quando eu vi essa matéria da Veja aqui, eu primeiro pensei que era fake. E não. Nunca que a esquerda iria admitir. Mas tá lá, vamos ver pra vocês. Teste da realidade. Vírus, né, aquela coisinha que até hoje a gente tá proibido de falar o nome, saiu de laboratório. E máscaras foram Inúteis Alguém já pode chamar o Bolsonaro de volta E falar que ele tinha razão E pedir perdão para o Bolsonaro Sabe, antes da gente Continuar falando sobre isso Tá bom? Quero pedir para vocês que participem Da nossa sétima rifa Ela provavelmente vai ser a última rifa Que a gente vai fazer por esse site aqui Tá certo? Tá? Estamos aí rumo às últimas a serem vendidas E por que isso? A partir do mês que vem, certo? Se a gente atingir a meta que eu coloquei aqui no, no site do Apoia-se de mil reais, eu irei sortear 200 reais por mês, certo? Para os apoiadores. A cada um real que você tiver contribuindo com o canal seria o equivalente a um ticket desse sorteio, certo? Então serão mil tickets para 200 reais ali, certo? Isso é uma forma de eu agradecer a vocês que estão me ajudando, uma forma também de alavancar esse nosso apoio, se tá? Lembrando que o João Girino Dória mandou bloquear o nosso saldo do YouTube e até o momento eu estou sem receber esse mês, certo? Muito obrigado novamente a todos vocês que estão ajudando. Mas vamos lá o vídeo em si, tá? Aqui alguém trouxe uma compilação. A matéria é do dia 5 de 5 de 2021, no UOL. Sem provas, Bolsonaro cita vírus de laboratório e lança dúvidas sobre a China. Aqui, recentemente, como vocês viram no G1, relatório de agência do Zewa confirma que o vírusinho surgiu de vazamento de laboratório chinês. Sim, isso aconteceu uns dias atrás. Eu já sei disso, você sabe disso, todo mundo sabe disso. Agora vamos à matéria de hoje. Certo? É incrível que eles lancem justo agora essa informação. Mas vamos lá. Estou aqui na Veja, tá certo? Mídia que só atacou o Bolsonaro, só nos chamou de negacionista até hoje. Que esse povo aí é mentiroso, que esse povo da direita é safado. Deixa eu lembrar uma coisa, tá? No dia. É, acho que foi no, cerca no dia 12 de janeiro de 2020. Dois a três meses antes de falar em qualquer informação sobre o vírusinho na internet. Eu estava aqui avisando todos vocês para estocarem alimentos, para possivelmente a gente ter que fazer, né, fechar os portos e aeroportos contra a China, para não deixar isso daqui chegar até aqui, e nada disso serviu de algo. A única coisa que eu recebi, né, eu esperando assim, nossa, vou receber o ministério, cara, eu vou receber o Nobel, mano. Legal, né? Não, né? eu recebi um cálice, censura, todos os vídeos desmonetizados na época, que a gente está sofrendo desde 2017, que a gente aprende a sobreviver, né mas todo o tempo eu fui censurado, fui chamado de negacionista, e ao invés de me darem alguma moral, não, simplesmente acabaram com toda a informação da internet, calaram todo mundo para que os especialistas da televisão, possam falar a verdade contra as fake news dos negacionistas. É claro que a questão da máscara, eu até falei sobre, que era um panozinho inútil, que o vírus era microscópico, certo? Muito menor do que as fibras do pano que você coloca todo sujo no seu rosto. E mesmo assim, dane-se, certo? Fui mais censurado ainda e mais calado. E aí, quem foi o mais prejudicado nisso? Eu, Enzinho? Não... O Bolsonaro. E aí, quando veio a história do Bolsopil, que a gente falou aqui e vai continuar falando, e agora tem uns safados falando que não, a gente nunca proibiu o médico de recomendar mentirosos, né? O Flávio Dino falando isso. Então, aí eu acredito que começou o inquérito das fake news. E não foi concluído até hoje, porque eles não conseguiram provar que a Bolsopil era prejudicial. Ao contrário, Alexandre de Moraes não sabe o que fazer com esse inquérito. Por isso que é o inquérito mais longo da história do nosso país. Com tanto do escândalo de corrupção, com Petrobras e tudo isso, a única coisa que importa são os youtubers e o inquérito das fake news. E aí estamos com a Veja. Com a Veja, cara. Eles escrevem assim: é dura a vida de quem pelo menos tenta não ser engolfado. Por opiniões ideologizadas. Um fenômeno que contaminou até cientistas que deveriam ser a última linha de defesa contra a politização de suas atividades. Alguns acontecimentos dos últimos dias dão um certo alívio para os que mantiveram a independência e são algo duro de engolir para quem acreditou firmemente que os negacionistas seriam punidos por seus múltiplos pecados durante a pandemia. Né? A gente vai ser pecado. É, múltiplos pecados, gente Múltiplos pecados dos negacionistas Beleza, né? Obviamente, os fatos não tem nada a ver com opiniões Formadas com base em posições políticas Progressistas em geral Louvando a ciência Essa coitada tão abusada E conservadores Insurgindo-se contra a obrigatoriedade de medidas como máscaras, lockdowns e vacinas tá? Então, assim, deixam bem claro que o negócio ficou ideologizado, certo? No olho do furacão, a maioria de nós quis acreditar que uma camadinha de pano ou de papel na frente do rosto nos protegia do vírus e que ficar em casa era o preço a pagar pela sobrevivência a uma praga incontrolável saída da natureza para, como sempre, punir os humanos por invadir habitats animais. Né? Eles falam assim, no olho do furacão, essa é exatamente a opinião dos progressistas. Agora eles querem chamar de... Ai, oh, a gente tava no olho do furacão, a gente acreditou só. Ah, vocês acreditaram nos progressistas, certo? Vocês não acreditam, não nenhum conservador, libertário, Lesefé, iniciativa, ninguém capitalista, falando essa merda. Mas no olho do furacão, mano, a gente acreditou, mano. <risos> Meu Deus. No fundo, era nossa culpa e precisamos espiá-la. Pato, o Departamento de Energia dos Estados Unidos e o FBI, fizeram declarações apontando uma razoável convicção de que o, ví o vírus da coisinha escapou por acidente do laboratório chinês onde era estudado. Acidente. Uhum, uhum, uhum. Acidente. Uhum, uhum. Super acidente. A reforma da Previdência chinesa matando um monte de velhos chinês, onde eles não precisam mais sustentar uma classe de pessoas que não produz, foi super acidente. Mas que coisa, não é mesmo? No fundo, aqui novamente, ai ai, parecia um absurdo lógico imaginar que o vírus aflorado na cidade de Wuhan, onde funciona um laboratório de estudos desse tipo de agente patológico, tivesse saído por acaso de um morcego que infectou um animal intermediário que infectou humanos. Mas quem disse isso chegou a ser chamado de racista? Outro tijolinho recente a revelação de que a França havia encerrado a colaboração com o laboratório de Wuhan e avisado que ele estava sendo usado para fins militares. Fato, uma instituição chamada Cochrane Library, considerada a mais respeitada da análise de intervenções médicas em escala mundial, concluiu que máscaras comuns ou as usadas por profissionais de saúde, a N95, provavelmente fizeram pouco ou nenhuma diferença na propagação da doença antes da pandemia serviços médicos de diferentes países e Organização Mundial de Saúde não consideravam as máscaras efetivas para conter o contágio de doenças respiratórias What What What? Não, que eu sabia disso, você sabia disso, todo mundo sabia disso, mas isso não foi para que você se protegesse do vírus, não, bobinho, isso foi só com um único motivo, você, claro, ter um animal de abate, usar a focinheira e obedecer o Papai Estado que está muito preocupado com você, não é mesmo? Oh meu Deus do céu, e aí, alguém já pode chamar o Bolsonaro para ele voltar a ser presidente? Fato ou fatos, diz aqui. Uma montanha de e-mails provenientes do ex-secretário de saúde do Reino Unido, Matt Hancock, comprova que muita gente já tinha concluído. Ou seja, que o governo na época, chefiado por Boris Johnson, tomava providências com base em pesquisas de opinião, e não na mais pura e elevada ciência. Oh, really? E nós somos negacionistas ainda, não é mesmo? Não é exatamente uma surpresa. E todos os políticos precisam realmente levar em consideração o que o povo está pensando. Mas ver a manipulação nua e crua desse conceito é chocante. Ah, agora a culpa é do Boris Johnson lá na Inglaterra. Não foram os jornalistas do Brasil. Não. Foi o Boris Johnson. Eu sou otário. Não é exatamente uma surpresa. E todos os políticos precisam levar em consideração blá blá blá. Tá? Um exemplo no Mar de Mensagem. As crianças das escolas inglesas para alunos a partir dos 11 anos... Foram obrigadas a usar máscara sem nenhum embasamento científico, mas sim um puro cálculo político. A primeira ministra da Escócia na época, Nicola Sturgeon, havia determinado a restrição e Boris concluiu que não valia a pena comprar essa briga. Não queria parecer menos durão do que a rival escocesa. O primeiro-ministro também se deixou convencer a não reabrir as escolas fechadas, com grandes prejuízos para os alunos, como está acontecendo até hoje, porque os pais já achavam mesmo que não haveria volta às aulas até o início do ano letivo, em setembro. Hancock e outros funcionários ironizaram as pessoas que precisavam voltar ao país e ir fora durante um certo período, obrigadas a aceitar e pagar para ficar 10 dias em isolamento em hotéis perto de aeroportos, trancadas em caixas de sapato. Hilário, diz um deles. Os exemplos de decisões sem motivos sólidos são inúmeros, e provavelmente seriam similares se outros governos pudessem ser vasculhados de forma tão definitiva. É claro, né? Vamos dar só um exemplo. Né? No Brasil não aconteceu nada. Foi só lá na Inglaterra. Foi só na Inglaterra que isso aconteceu. Nada disso aconteceu no Brasil, não é mesmo? Um dos raros países que já fizeram isso foi a Suécia, que se distinguiu de todos os outros países desenvolvidos por não mandar a população se trancar em casa e manter abertas as escolas para jovens e crianças. Foi uma decisão fundamentalmente correta, concluiu a comissão da coisinha. Outra conclusão. Vários outros países que implementaram o lockdown tiveram resultados significativamente piores dos que o da Suécia. As autoridades médicas, Únicas responsáveis pelas medidas oficiais Pecaram por demorar muito para aleitar a população E houve aglomerações que deveriam ter sido restringidas Criticou a comissão Em resumo, muitas das orientações das consequências do combate à coisinha Só estão sendo estudadas agora Enquanto autoridades médicas e governamentais tiveram que reagir No calor dos acontecimentos Em meio a um estado mundial de pânico e prognósticos cataclísmicos Feitos por quem, se não pela própria mídia podre? Hum? Pessoas serão empilhadas nas ruas, sua vovozinha vai morrer, todo mundo vai morrer, corram para as colinas, lockdown e toda porcaria. E tudo pra vir e desmentir depois e falar que a gente era negacionista que eram os pecadores? Ai, meu Deus do céu. Quanto mais a ciência verdadeira e jornalistas inquisitivos perescrutarem de onde se originou a pandemia, como se propagou, o que funcionou e o que não funcionou no seu combate, mais teremos a ganhar. Reconhecer fatos não é premiar os negacionistas, uma palavra odiosa, por evocar uma horrível comparação com os degenerados que rejeitam as conclusões sobre o genocídio dos judeus pelos nazistas. É jogar o favor de toda a humanidade. Ah, tá, não não esquece, os negacionistas, na hora que se foda, tá? Eles são tudo racista, nazista, não. Não é porque eles têm razão que a gente tem que pedir desculpa, né? Não, pra quê? Tá? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui é revoltante, velho. É revoltante a hipocrisia deles são muito safadas. Escrevendo na Spectator, com sua inteligência brilhante e seu pendor para a polêmica, Rod Little Como é que é? Rod Little anotou sobre a situação na Inglaterra. Eu não tinha e não tenho grandes objeções ao primeiro lockdown, ou mesmo as primeiras recomendações para usarmos máscaras ou esfregarmos as mãos com álcool a cada poucos segundos. Não sabíamos o que estávamos enfrentando. Little, obviamente, é um conservador. Escreve que muito do que fomos proibidos de dizer sobre pena de sermos banidos das redes sociais ou demitidos de nossos empregos, revelou ter considerável substância. Só mesmo o intelecto superior para usar a expressão considerável substância no lugar de estão vendo só, nós tínhamos razão. Quem preferir pode ignorar essa parte e se ater aos fatos. Estão contando uma história a qual não deveríamos fechar nossos ouvidos. Mano, é a veja, a veja dando uma... Tapa na cara, não há nada como tempo para revelar a verdade. E a verdade vos libertará, tropa. É só e somente só a verdade. Até agora a gente tem sido destruído, perseguido, calado, censurado, desmonetizado, penhorado, né? totalmente né? desmerecido, negacionista, e no fim a gente tinha razão. E no fim a gente tinha razão. Então quem são os negacionistas agora, hein? São então vocês que mentiram esse tempo todo. Quantas pessoas não entraram em depressão, quantas pessoas não se suicidaram, quantas empresas não faliram, quanto não foi destruído por causa desses jornalistas que se mantiveram em suas mansões de luxo, cheios de comida, cheios de funcionários e ao contrário, ao invés de terem o que merecem? Não. Eles vão ter mais 10 bilhões de lei coane para garantir a próxima pandemia. É isso que está acontecendo. Mais uma vez, deu o que eu disse para vocês. Um dia o mundo vai saber a verdade. E quando souberem a verdade, então, sobre a Bolsopio, aí pode ter certeza que o Bolsonaro não sai mais da presidência, velho. Certo? De forma democrática e tudo mais. Então, quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado a todo mundo que tá ajudando. E até a próxima. Tchau, tchau.